Você sabe qual que é a melhor ferramenta de marketing digital, tanto para 2019 quanto para 2020, a próxima? Eu sou Guilherme Minaré e nesse vídeo eu vou te contar qual a ferramenta de marketing digital eu, eu analisei como uma das melhores para se utilizar, principalmente para quem está começando ou quem não pode investir muito no negócio. Uma ferramenta que seja completa. E assim, eu saí pesquisando muito mercado e já tem muitos anos que eu trabalho com marketing digital e eu já testei muitas ferramentas, mas muitas ferramentas Já gastei uma grana assim que você não tem ideia de quanto eu gastei. E o que, que acontece? Eu comecei a avaliar as ferramentas pela evolução delas ao longo do tempo. E eu como já testei várias, já gastei grana, eu pagava aí 400, 500 reais por mês de ferramenta no mínimo. Fora autoresponder que você começa a subir de acordo com a quantidade de leads e tal. E isso, assim, no final dava um custo bem alto para o meu negócio. E se a gente pensar em negócios digitais, o um negócio digital, a ferramenta que você vai utilizar tanto para fazer teu site, quanto para o autoresponder, quanto ferramenta de conferência, é, ferramenta para você fazer videoconferência, ou ferramenta para você usar no Facebook como robô, essas coisas assim, são ferramentas que se você somar, normalmente o pagamento é em dólar e você gasta bastante. Só que o que acontece? É, recentemente eu voltei para uma ferramenta que eu, assim, no começo eu usava ela frequentemente por ser barata e reunir todas as informações. E eu me deparei com uma ferramenta muito, muito completa mesmo. Eu até não faço muito vídeo sobre ferramenta, não falo muito sobre é, tipos de ferramenta, mas o que, que acontece? Quando eu entrei nessa ferramenta, recentemente agora, voltei para ela, eu me deparei com uma ferramenta totalmente nova e com uma funcionalidade assim, incrível, incrível, reunindo tudo que eu precisava. Aí eu fiz as contas e basicamente eu vi que eu tava gastando muito mais do que o valor da ferramenta sem... É sem ter a eficiência da ferramenta resolvi interromper o vídeo para mostrar quais as ferramentas eu utilizava o que, que eu tinha? eu tinha um construtor de site para fazer minhas páginas e tudo mais eu tinha um, um construtor de blog na verdade uma hospedagem que eu pagava é, eu tinha uma ferramenta de envio de e-mail que eu pagava também tinha uma ferramenta de webinar uma ferramenta para conferência o que, que é o webinar webinar é qual a diferença de um pro outro webinar é a ferramenta que eu usava para fazer transmissões pelo youtube etc transmissões da dos, dos meus materiais das minhas aulas e a, ferram, a ferramenta de conferência eu usava para fazer a conferência um a um ou com os meus alunos até 50 até 100 alunos se eu não me engano que eu podia colocar mas nunca dava isso e também um robô de facebook eu pagava a ferramenta de robô de facebook e o que, que acontece eu, eu listei aqui os preços e tal eu vou mostrar pra vocês a ferramenta que eu usava para construir site era o Clickpage. Tá aqui vocês podem dar uma olhada depois no site. Hoje o Clickpage está custando 147 reais por mês. É pesado. A ferramenta que eu usava para blog era, eu tinha na verdade a hospedagem do Hostgator e eu tinha o um plano M. O plano M eu pagava mensal, então eu estava pagando 20, 20, 30 reais por mês. Basicamente no plano M que é o, o construtor no caso para eu manter meu blog no ar, beleza? Então até tá errado aqui, eu coloquei 27. Uh, outra ferramenta que eu usava, o meu autoresponder, a ferramenta de e-mails, eu estava pagando ainda 49 dólares, porque eu não estava usando tão bem ela. Mas conforme, ó, se você reparar, conforme vai crescendo o número de e-mails, ela vai subindo o preço. tá Vai subindo o preço, vai subindo o preço, etc. Então esse é o problema, você acaba pagando mais, né? essa aqui é a ferramenta de autoresponder. Só que essa aqui é uma das melhores ferramentas do mercado, por isso que eu tinha optado por ela. tá Beleza. Para o webinário eu usava a ferramenta Webinar Jam e está aqui o preço, só que eu comprei anuidade, então nem lembro, foi 300 e poucos, 400 dólares, uma coisa assim, quase 500 dólares. É caro, tá? Anuidade do Webinar Jam. então a mensalidade dava 40 dólares praticamente. Para a ferramenta de conferência com os alunos eu usava o Zoom, que é uma ferramenta, ó, 14 dólares, deixa eu voltar aqui, 14,99 por mês. Não, eu cliquei aqui e deu algum desconto, mas eu estava pagando mais ou menos isso. Ah tá, se eu pegar o um anual, mas eu tinha um mensal. 15 dólares eu pagava. A ferramenta de robô, eu usava o Manichat, pagando 10 dólares. Na verdade, é 10 dólares, é o mesmo esquema do e-mail. É 10 dólares até 500 contatos, eu já estava quase batendo os 500 e ia aumentar. Aí, beleza. Somando isso tudo, eu fiz a conta aqui, daria 114 dólares e 174 reais. Aí, entrando aqui no dólar, hoje, ó, hoje dia... 13 do 11, o dólar tá 4,18. Se eu calcular 114, dá 476 dólares. O que, que eu fiz? Eu somei 476 mais o 174, então eu gastava mensalmente 650 reais para ter essas ferramentas. Agora, qual que é a melhor ferramenta? Eu mudei para ela agora. A melhor ferramenta para se utilizar esse, no finalzinho de 2019 e em 2020. Simples. O nome dessa ferramenta é Builderall. Eu já utilizei ela no passado, no passado eu até não gostava tanto assim, porque eu não sabia mexer direito Só que depois que eu aprendi a mexer e tal, eu fui ver, eles atualizaram a ferramenta, ficou incrível, a ferramenta está surreal Eu entrei aqui nos planos da Builder para ver qual plano teria as coisas O plano mais caro, eu vou falar do plano mais caro aqui, que é o plano Premium Que ele tem todas as funcionalidades e é o que eu preciso Ele tem ó, o Canva, que é, é aquele negócio meio que desenhadinho para poder você entender para onde vai o teu público e o funil. Para mim isso é fundamental. Era uma coisa que eu tinha aqui no Active Campaign. Então, para mim foi fundamental ter o Canva. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Você pode desenhar e tal. É o Canva, você sabe do teu público. Tem o Cheetah Builder, que é o construtor de página. Tem sistema de afiliado, tá? Construtor Pixel perfeito, páginas e subdomínios, eu poderia colocar meus meus coisas aqui. Uh, e-mail marketing ilimitado. Lembra que quando eu mostrei o e-mail marketing eu pagava por quantidade de, de contatos? Então, a, se eu chegasse a 100 mil contatos, eu pagaria 4, 370 dólares por mês. É uma grana. Aqui eu tenho o um e-mail ilimitado, o preço, 150 por mês. O uh, que mais? E-commerce, se eu quisesse montar um e-commerce você podia ter é, streaming, plataforma de streaming, que é o Webinar, ó, tá vendo? webinar que é o Webinar Jam. Eu tenho ela dentro aqui do Builderal também, tudo liberado, tudo gratuito, tá? Eu só pago a mensalidade da Builderal agora, que é 150 por mês. Para mim isso é surreal. Eu caí de 650 para 150. É um desconto muito bom pro meu negócio. Então e, no, e eu tô vendo melhora porque a Builderal tá com uma ferramenta que tá funcionando muito melhor. Aqui eu posso gerenciar posts, ó, chatbot, lembra do chatbot que eu falei, do main chat que eu usava? Então aqui eu também tenho, é, plataforma de streaming, essa mesma plataforma serve como o Zoom, eu posso fazer a conferência ali. Uh, tem outros pontos aqui, ó, tem muita coisa, gente. Compartilhe websites e funil. eu posso compartilhar com os meus alunos, então eu crio um site e compartilho com os alunos. Lembra aqui que eu poderia ter alguns, ó, aqui era domínio ilimitado, aqui eu poderia conectar até três domínios, ó para os sites na Builderar eu posso colocar 15 domínios meu é um número muito maior que vale muito a pena então, eu posso ter 15 sites diferentes um, endereço de e-mail profissional posso ter quantos e-mails eu quiser antes eu tinha que pagar o hostgator para ter isso que mais eu tenho hum... Bom, em resumo. Eu tenho templates, tenho quase tudo aqui, tecnologia é muito top, eu tenho SSL que deixa o meu site seguro, eu tenho página de teste AB, eu posso fazer teste, tem tenho pop-up, tem tanta coisa, mas tem tanta coisa a mais, que eu já nem pagava no meu marketing tradicional, que eu vou poder usar agora sem pagar mais nada, otimização para SEO, para o meu blog bombar e tudo mais, sem eu precisar pagar mais nada, tudo pelo mesmo preço, então... A Builderal, para mim, hoje é a melhor ferramenta que existe para o mercado de marketing digital, principalmente para quem está começando e quem está intermediário. Quem já está avançado, aí tem que analisar. Por quê? O avançado, às vezes, ele consegue parcerias com empresas grandes, então ele consegue desconto. Mas eu ainda julgo dizer que a Builderal supera essas empresas, então, para mim, eu ainda não sou nível avançado, faturando milhões por mês. Então, enquanto eu não chegar nesse nível, eu não posso te falar se vale a pena. Mas, para mim, hoje, a Builderall atende 99% do público do mercado de marketing digital e negócios digitais, ou até mesmo quem quer montar um negócio e colocar suas vendas na internet. E o preço? 150 reais por mês. É muito barato, gente. É muito barato mesmo. E por que, que eu estou te contando tudo isso? Porque, realmente... Eu gastei muita grana com isso e eu resolvi gravar um vídeo só para falar exatamente da ferramenta que eu estou utilizando agora e que para mim é uma das melhores ferramentas que tem no mercado. Então eu vou continuar utilizando e eu tô aqui recomendando porque eu sei que tem muitos alunos meus que me perguntam sempre e eu resolvi gravar esse vídeo para falar exatamente isso. Agora, dependendo da data que você está vendo... Como eu estou postando esse vídeo agora, num, antes da Black Friday, vai ter uma promoção de Black Friday Que meu, se você puder pegar Black Friday, eu já sei o preço, mas eu não vou revelar aqui Porque esse vídeo vai ficar gravado Então, corre lá, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Corre lá, clica e vai lá, se inscreve aqui, ó, nome, e-mail e, e bota uma senha Você já vai criar uma conta com 7 dias de graça e vai participar da promoção de. Ó, 15 de, 17 de novembro. Vai ter uma live. E vai participar da promoção Black Friday. Meu, é surreal, porque a Black Friday aqui não vai ser só um mês, vai ser pro resto da vida. Então, se você comprar na Black Friday pro resto da vida, tu vai pagar mais barato, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, corre, se inscreve lá, o link tá na descrição. E se você sabe de alguém que tá trabalhando com marketing digital e que tá quebrando a cabeça com ferramenta e tudo mais, manda assistir esse vídeo aqui e cadastrar lá porque, meu, vai valer a pena demais. Se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like aqui e nos vemos no próximo vídeo.